Poderia pensar que a lei dos caminhoneiros surgiu a partir de uma queixa dramática a um médico do trabalho de Rondonópolis, aqui no interior de Mato Grosso? A reclamação da esposa sobre a carga abusiva de trabalho que afastava o companheiro do convívio familiar fazia com que ela se sentisse viúva de marido vivo. Quem olha desatento para essas prateleiras carregadas com papéis nem imagina que essa história que você acabou de ouvir é apenas uma das milhares que estão guardadas aqui nestas salas da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. E foram das páginas amareladas de decisões judiciais, algumas arquivadas aqui há quase 80 anos, que cinco jornalistas decidiram escrever 145 crônicas que renderam um livro de 400 páginas chamado de Foi Assim. Quem poderia imaginar, por exemplo, que em 12 de outubro de 1948, o garoto que começou sua vida profissional cuidando do andamento dos processos da então Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, seria mais tarde um dos maiores poetas do Brasil. Como eu conheci pessoalmente o poeta Silva Freire, porque fomos companheiros de política no início dos anos 80, eu me interessei. De curiosidade de saber por que, que estava o nome dele. E ali eu descobri, só após a sua passagem pela Justiça do Trabalho aqui em Mato Grosso, é que ele foi ao Rio de Janeiro se formar em Direito e depois se transformou num dos grandes advogados criminalistas de Mato Grosso, além de um poeta de renome nacional. Na obra, que também comemora os 25 anos do Tribunal Regional do Trabalho no Estado, os contornos feitos pelo desenhista Rick Milk ganham uma forma ainda mais especial. As imagens levam os leitores à pacata Cuiabá da década de 40. Situações emocionantes e as marcas nos olhares, muitas vezes tristes, de dezenas de personagens. Um trabalho que durou dois anos de muita pesquisa. E quando a gente chegou aqui, tinha um universo de processos de cerca de 150 mil processos. Então, achar esses processos foi assim um garimpo, um garimpo por boas histórias nos processos trabalhistas aqui de Mato Grosso, que também só foi possível com a ajuda do pessoal do arquivo, que tinha mais familiaridade. E foi assim que os autores do livro receberam uma moção de congratulação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso pelo trabalho realizado. Eu sou um defensor da nossa história e isso inclui a história do TRT uma instituição é, que tem uma credibilidade altíssima junto à sociedade e trouxe para Mato Grosso aí, é, é, relevantes serviços. Então, a, a nossa homenagem aí, através é, desse fato, desse livro, é nesse sentido de poder realmente consolidar, mostrar o legado que o TRT deixou em Mato Grosso. O livro também venceu a categoria Publicação Especial do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2018 organizado pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça o evento mais importante da área do país. Na premiação que reúne os melhores projetos do Judiciário a obra também garantiu o segundo lugar na categoria geral. Nossa equipe está muito feliz